Olá a todos, este é o seu canal só vendo, seu canal favorito da internet. Ei hey pessoal, a vida é mais do que apenas rotina, e repetição sem fim. De vez em quando, algo realmente notável acontece ao nosso redor. Hoje nós temos vários vídeos, que vai deixar você impressionado. E você não será capaz de perder nenhum minuto. Antes deixa seu like, e se inscreva no canal, para não perder nenhum vídeo. Ficar na ponta dos pés é muito difícil, mas fazer isso em uma corda bamba, é algo completamente incrível. Existem dezenas de maneiras de quebrar um ovo, agora vou te apresentar um jeito totalmente novo de quebrar ovos. Praticamente, qualquer um pode fazer um avião de papel, mas esse cara não parou por aí. Aposto que você nunca soube que poderia trabalhar braços e pernas simultaneamente. O propósito de qualquer tipo de tecnologia é para servir as pessoas e tornar nossas vidas melhor. Esse carro pode fazer uma xícara de chá se você pedir gentilmente. Se alguém tivesse me dito que havia uma forma de arte como o movimento do dedo, eu teria rido da cara deles. Veja esse cara, vendo assim parece até ser fácil. Veja essa habilidade dessa garota, nunca vai faltar lugar para ela estacionar. Amigos talvez você saiba como essa garota flutua acima do solo em horizontal. Se você sabe, diga para nós nos comentários. Toda vez que eu tinha que subir em uma escada, eu tinha medo de cair dela. Agora esse cara parece brincar na escada. Veja a habilidade desse cara, para pegar essa fruta gigante. Essa garotinha tem futuro no automobilismo. Essa bailarina achou um jeito diferente para praticar esporte e treinar ao mesmo tempo. Será que ela vai aumentar o botão de velocidade da esteira? Eu nunca pensei que alguém poderia usar uma aspirina para isso. Andar de metrô nem sempre é monótono e chato, especialmente se você tiver a sorte de estar no mesmo trem com esse cara. É tudo treino ou só amor puro, entre o animal e seu dono. Você precisa de um abridor de garrafas. Mas não consegue encontrar em qualquer lugar, mas esse cara nem precisa de abridor de garrafas. Obrigado, encontro vocês em breve, até a próxima.